Poema das Eternas Eleições Eleições Desta vez quem estará com quem? Quem apoiará quem convém? Convém votar? Quem assumirá o poder? Quem será o novo rei? Quem? Composições, apoios, articulações Eles estão do lado de quem? E o povo, praticamente morto Terá esperanças Em quem acreditar desta vez? Naquele que tem os olhos sinceros e já tem os bolsos cheios. E só quer mudar para o igual. Aonde está o mal?